Oi, eu sou o Celso Dias, da Benchmark Treinamentos, e este é mais um vídeo do canal Vida de Propagandista, o maior, o primeiro canal do país sobre a profissão propagandista, e você é sempre muito bem-vindo. No vídeo de hoje, vou falar com você sobre algumas mudanças que os processos seletivos, especialmente os processos seletivos da indústria farmacêutica, vem sofrendo nos últimos anos, mudanças consideráveis. Que mudam toda a realidade das contratações, das entrevistas, dos processos em si e também das contratações e que de repente você está por fora dessas mudanças aí e elas podem estar impactando positivamente, negativamente, se você não sabe, você não tem como medir este impacto. Nós vamos falar sobre a influência da tecnologia na escolha de candidatos para a indústria farmacêutica, especialmente como propagandista, para deixar aqui para você algumas ideias de como isso funciona. Então Fica comigo até o final, que como sempre, este conteúdo é exclusivo, você não vai encontrar em outro canal, em outro lugar. Quem é inscrito no canal sabe o quanto que a gente traz aí, o quanto que a gente fala abertamente sobre todos os tipos de assunto, muitas vezes até mesmo alguns assuntos mais polêmicos, mas a gente traz sempre com muito respeito, muita consciência, mas sempre de forma exclusiva. Então se você ainda não é inscrito, eu vou te convidar mais uma vez, se inscreva, Dá pra você ficar por dentro de tudo, não perder nenhuma novidade. Tá? Acione o sininho aí para você receber as notificações dos novos vídeos que a gente sempre posta por aqui. E se você já foi por acaso, se você já é inscrito e já foi ajudado por alguns dos nossos conteúdos, eu gostaria muito de saber. Eu gostaria muito que você deixasse aí nos comentários, porque isso está sempre nos estimulando, nos incentivando a fazer sempre mais e melhor. Beleza? Então vamos falar sobre isso. Que mudanças são essas, né? E o que está acontecendo no cenário atual, especialmente com o uso da tecnologia? Bom, a primeira coisa que é um fato consumado é o seguinte, está todo mundo na internet, não é verdade? Está todo mundo na internet. A internet agora ela já não é mais algo exclusivo, é algo inclusivo. Todo mundo faz uso da internet para basicamente tudo, pedir comida, tem o Uber né, e outros aplicativos para poder transportar de um lugar para outro. Tem um Airbnb para poder hospedar, para comprar passagem de avião. E a gente percebe que o hábito do consumidor, né, a internet, ela passou a fazer parte do hábito do consumidor. E você provavelmente já viveu alguma experiência de marketing na internet, como por exemplo, você aí pesquisou sobre passagem aérea para algum lugar e por coincidência você começou a receber ali algumas propagandas relacionadas a isso não é mesmo então não foi coincidência não tá é porque realmente a internet ela consegue monitorar o comportamento do consumidor e assim oferecer alguns anúncios específicos mediante a este comportamento possível interesse do consumidor e é claro que as indústrias que as empresas não demorariam para utilizar toda essa tecnologia toda essa inteligência que nós mesmos fornecemos aí por meio do, do nosso hábito né, de usar a internet para poder recrutar profissionais, tá? E isso já está acontecendo, não é algo tão novo assim, mas eu percebi que em virtude de muitas dúvidas as pessoas não fazem a mínima ideia de que sim, as empresas utilizam esse recurso para poder conhecer melhor os candidatos. Não é mais só uma questão de acessar o perfil das redes sociais, que ainda algumas pessoas reclamam, não adianta você reclamar disso, tudo que você fornece na rede vai ser usado a seu favor ou contra você mediante aquela vaga, você concordando com isso ou não. Depois eu vou falar mais sobre isso especificamente. Mas não está mais nesse nível, vai muito além, eu estou falando de inteligência artificial, eu estou falando de Big Data, robôs mesmo para poder identificar e até mesmo fazer parte dos processos seletivos. Eu estou falando de analisar a sua face para saber se você está sendo uma pessoa honesta e sincera naquelas informações que você está passando. Pensa bem, você imaginava que a indústria farmacêutica chegaria a esse nível de detalhes para escolher quem ela deseja contratar? Isso acontece sim, um belo exemplo, eu estou até aqui com a uma reportagem aqui que é da Exame para você ver que não é tão novocinha assim. é de março de 2018, tá? Uma reportagem citando inclusive o exemplo de um grande laboratório multinacional que é a AstraZeneca. É, se você já participou de um processo desse laboratório ou não, você vai perceber que eles utilizam da internet, da tecnologia para poder fazer algumas etapas do processo. Uma das etapas, por exemplo, utiliza a entrevista por vídeo. O candidato tem que fazer uma apresentação ali e em poucos minutos ele tem que se apresentar, dizer quem ele é e tudo mais, e contar um pouco sobre a sua trajetória. O que poucos sabem é que isso passa por uma análise de uma inteligência artificial, que consegue perceber as, as expressões faciais e a partir daí traçar a personalidade, traçar o que realmente ali aquele candidato está dizendo que faz sentido, que é congruente com o que ele vive, e lembrando, não tem certo ou errado nesse processo. O que existe é um, um, um perfil traçado para aquela vaga específica e entender quem favorece mais aquele perfil. Por quê? Porque cada vez que o laboratório erra na escolha do candidato, isso sai muito caro, até mesmo para o próprio profissional que de repente abriu mão de uma carreira. Eu já falei nisso sobre isso aqui em outros vídeos, tá? Então não é interessante, é preciso saber e além entender realmente se aquele candidato ele vai se habituar, ele vai trazer resultados para aquela vaga específica, para aquele laboratório, aquele tipo de cultura. Então por aí você já consegue perceber a complexidade de se escolher um candidato. E é natural que se use a tecnologia para isso. Ah, Celso, mas eu não concordo, eu acho que não deve misturar a vida profissional e a vida pessoal. Tudo bem você pensar assim, mas eu te digo que para a indústria farmacêutica, você certamente não vai conseguir uma vaga. Isso não é novo no setor, e é por isso que eu digo que é necessário conhecer melhor aquilo que você diz que sonha. Em muitos laboratórios, uma máxima que se diz é o seguinte, olha, quando você é contratado por um laboratório específico, o nome do laboratório passa a ser o seu próprio sobrenome, tamanha responsabilidade. Afinal de contas, você vai representar aquele laboratório junto aos médicos e até mesmo fora do momento do ambiente de trabalho, sim importa o que você faça porque você fa... o que você faz pode contribuir ou não para a marca. E não tem como nem julgar as empresas por fazer isso, porque isso não é invasão de privacidade. Aí tá? eu trago um pouco mais de informação para você, uma vez que você faz isso de forma livre, arbitrária, espontânea, você deixa suas informações nas redes sociais. Mas uma pessoa pode apresentar ali traços de preconceito, coisas que no ambiente como o de hoje, o corporativo, é inaceitável. E você pode ter certeza. E se isso acontece, isso vai ser usado, isso vai te eliminar. A conclusão que a gente chega é o seguinte: você que aí está assistindo esse vídeo pode estar participando agora de um processo seletivo ou não, independente disso, você já está no processo seletivo. As empresas estão te avaliando, avaliando seu currículo, avaliando a sua forma de se comunicar, e isso não é para te inibir, isso é para você começar a a entender o que, que as empresas estão buscando e começar a se comportar assim até porque se você não faz nada se você não se comunica se você não emite a sua opinião você está fazendo uma coisa que é nada não fazer nada também não é a solução agora você precisa entender o que, que é de fato ser um propagandista o que, que de fato faz a diferença dentro do cenário atual da indústria farmacêutica, porque não adianta você também se preparar para o que era o propagandista há anos atrás, há décadas atrás, mudou, a indústria está mudando e você precisa entender essa mudança e como se posicionar diante dessa mudança se você realmente pretende ser um propagandista de excelência, que é o que, inclusive, a minha empresa, a Benchmark, se propõe a formar. Celso, o que eu posso fazer com essa tecnologia? Ó, oh, saiba... Você tem aí vários bancos de currículo tradicionais, com o próprio vagas.com, que é gratuito. Você tem o próprio LinkedIn, então mantenha o seu LinkedIn atualizado. Não faça do LinkedIn apenas um currículo eletrônico, não é isso que o LinkedIn é. O LinkedIn é uma ferramenta, é uma rede social de relacionamento com foco em networking profissional. Então interaja com as empresas que você tem interesse para entender a realidade, para entender os valores dela por exemplo recentemente a gente teve a premiação da lupa de ouro você conhece quem foram os laboratórios premiados em quais quesitos eles foram premiados você precisa estar atualizado sobre esse cenário se é isso que você deseja de verdade você precisa conhecer profundamente obviamente que você vai ter algumas coisas mais específicas como por exemplo o próprio banco de currículos online da benchmark que é o Bitalin, ele é exclusivo para alunos da benchmark, porque eles são qualificados e, obviamente, que o gestor ele tem um interesse maior por essa qualificação, uma vez que essa qualificação significa ah, poupar tempo para ele, energia, certeza e risco também, porque ele sabe ali que ele está contratando um profissional atualizado frente às demandas da indústria farmacêutica, obviamente, é uma vantagem tecnológica, dentre várias outras que se você pesquisar aí você vai descobrir, tá bom? Eu espero que essa informação tenha te ajudado, se você quer ir além, eu quero te convidar a baixar o nosso infográfico, esse conteúdo é novo, mais um conteúdo gratuito da Benchmark, campeã em downloads de conteúdos gratuitos em todo o país, a gente hoje até inclusive no exterior a gente já tem notícias de que as pessoas estão baixando os nossos conteúdos e que isso tem ajudado elas a ingressar na indústria farmacêutica. E recentemente nós lançamos o um infográfico 6 passos para você participar de mais entrevistas. Então lá a gente vai além dessas informações que eu trouxe para você aqui, para que você possa sim deixar o seu currículo, o seu, o seu perfil mais atrativo para os laboratórios que estão em busca dos profissionais certos. Espero que tenha te ajudado, e se ajudou comenta aqui embaixo, compartilha esse conteúdo com quem você sabe que vai ajudar também. Sempre digo que quando a gente faz o bem a gente recebe muito mais em volta, e eu te vejo no próximo vídeo. Sucesso!